Fala galera! Hoje o tema é sobre natureza. O que, que é natureza? Natureza é tudo que existe no mundo, ou seja, o próprio universo. Só que nós somos parte desse universo, então nós também somos natureza. Só que o sentido mais usado de natureza é esse daqui, que é toda essa teia da vida que envolve a biosfera do nosso planeta. Então todas as espécies dependem desse equilíbrio, dessa teia da vida para sobreviver. Quem não se adapta à natureza morre. Então, o nosso estilo de vida deve obedecer os limites naturais. Isso não tem discussão. De cara nós já temos uma hierarquia, que a natureza é mais importante que a economia. E para quem acha que o meio ambiente não é tão importante quanto a economia, tente prender a sua respiração enquanto conta o seu dinheiro. Na natureza, todos os seres são interdependentes. Tudo depende de todos, nada é separado. Para provar isso, dá-se uma olhada na cadeia alimentar. A cadeia alimentar é o seguinte, tem as plantas, alguém come elas e alguém vai comendo outro, comendo outro, aí todo mundo que morre é decomposto pelas bactérias e isso retorna nutrientes para as plantas crescerem. Quer dizer, a lógica de funcionamento é cíclica, porque tudo se renova. Então, mesmo uma espécie aparentemente que é insignificante, ela tem um efeito fundamental em toda a cadeia alimentar e no ecossistema. Para provar isso, olha só, eles fizeram um experimento colocando lobos no parque Yellowstone. Lá tinha muitos veados que ficavam comendo muitas plantas e não deixavam elas crescer. Aí colocaram lobos que comiam veados e obrigavam os veados a correr. Então isso permitiu certos lugares das plantas crescerem mais, o que naturalmente estimulou mais o surgimento de chuvas, armazenamento de água por ali e acabou surgindo mais espécies. E todas as reações em cadeia que foram surgindo a partir desses lobos acabou alterando o curso dos rios. Ou seja, uma pequena parte, como é os lobos, permitiu alterar a própria geografia do local. Isso é só para ver como na natureza tudo está interligado. A natureza é um sistema dinâmico, está tudo conectado. Ecossistemas inteiros dependem uns dos outros. A prova disso é que a poeira do deserto do Saara viaja milhares de quilômetros para fertilizar o solo da Amazônia com o seu fósforo. A natureza opera em um equilíbrio muito preciso. E é graças à harmonia estabelecida nas suas diversas relações que ela produz os recursos necessários para a nossa vida. Agora, se alguma coisa dá errado em alguma de suas partes, isso pode comprometer o funcionamento do todo. Por isso é importante preservar a natureza, porque a nossa sobrevivência depende disso. Só que além da sobrevivência, a biodiversidade ajuda a melhorar a nossa vida. Porque, por exemplo, se a gente desmata as matas, isso ajuda a secar os rios e com isso faltar água, que é um recurso fundamental para nossas vidas. Além disso, se a gente destrói matas nativas e espécies que viviam ali, que muitas vezes não conhecemos, essas espécies podem oferecer curas para inúmeras doenças que existem por aí, ou mesmo ajudar a ciência a se desenvolver para melhorar o nosso conforto. Mas espera aí, se a natureza é tão importante, por que, é que ela não está sendo preservada? Primeiro ponto, pessoas consomem recursos. A gente precisa de moradia, comida, água, transporte. Então a gente pega coisas da natureza para usar e produzir para as coisas que nós precisamos. Então quanto mais pessoas houver, mais recursos vamos consumir. E como hoje tem bilhões de pessoas, naturalmente acabamos consumindo muito mais recursos que antigamente. Só que o consumo de recursos não é apenas no produto que a gente vê. Pega, por exemplo, o lápis, que é um produto que todo mundo utiliza e é relativamente simples de ser produzido. Apesar disso, as aparências enganam, porque existe toda uma cadeia de produção complexa. Por exemplo, para retirar madeira, precisa de cortar árvores, que vai exigir serra elétrica. Mas ela precisa de aço para ser feita, o que vai exigir minério de ferro para ser produzido. E esse minério de ferro é extraído através de mineração com todos os equipamentos e infraestrutura que ela tem. Além disso... Tem o grafite, que vai exigir mais mineração com outros equipamentos próprios para aquilo. Só que tem a borracha. A borracha vai vir de quê? De uma seringueira, que naturalmente exige todo equipamentos para ser produzido. O mesmo vale para a tinta e para o metalzinho aqui que segura a borracha. É muita coisa que nem coloquei aqui, que envolve mais cadeias de produção, para produzir uma coisa bem simples como é um lápis. Imagine então para produtos mais elaborados como é um helicóptero. Ah, só que isso é considerando apenas um produto. Ainda temos, usamos muitas outras coisas ao longo da nossa vida. E isso exige mais cadeias de produção complexas que vão se envolvendo para serem produzidos. E isso é só considerando uma pessoa. O mundo tem bilhões. Imagina só a quantidade de recursos que precisa extrair para dar a bilhões de pessoas um padrão de vida confortável no mundo de hoje. É muita coisa. Essa extração de recursos para bilhões de pessoas está colocando em risco a capacidade da natureza de se recuperar. Por isso, a gente precisa ficar de olho na quantidade de pessoas e até mesmo controlar o crescimento delas. O segundo ponto é que o estilo de vida das pessoas influencia bastante no uso dos recursos. Uma sociedade que é consumista individualista como a nossa, as pessoas acabam dando muito mais valor ao ter que ao ser. Por causa disso, o povo acaba comprando e consumindo muito mais coisas, mesmo que não precise, tudo para manter o tal do status. Só que, Quanto mais se consome coisas, mais vai se extrair recursos da natureza. Por causa disso, um estilo de vida consumista é degradante para a natureza. Resumindo, nós temos dois problemas. O primeiro é que o planeta está cheio de gente. E o segundo é que o nosso estilo de vida é individualista e focado no consumo. Tudo isso está gerando consequências devastadoras para a natureza. Que a prova? Olha aí! A população mundial... Hoje, já consome 50% mais recursos que a natureza consegue se renovar. Quer dizer, para manter o padrão de vida da humanidade, nós precisamos de um planeta e meio. E segundo estimativas, isso vai piorar, porque lá para 2050 precisaremos de três. Só temos um. Pois é, ridículo, né? Mas, sabe esse consumo excessivo aqui? Pois é, olha só, 80% dele é feito por apenas 20% da população. E o, se o resto das 80% das pessoas consumissem nesse mesmo ritmo? Hoje nós precisaríamos de cinco planetas. Mas só temos um. A consequência é que a humanidade está invadindo o espaço de outras espécies de vida. E como resultado a extinção de outras espécies está acontecendo num ritmo mil vezes superior ao ritmo natural. Esse é o panorama geral do problema. Quer dizer, se o estilo de vida de poucas pessoas causa tantos problemas, tantos impactos, isso significa que a culpa da natureza está sendo destruída, é principalmente do sistema. Fica com isso na cabeça e até o próximo vídeo.